Toma, que é papo, do papo, Ora tenho tenho, eu tenho ali o meu Ibiza. Estava a vir de Lisboa e estes gajos ligaram. Olha, se queres vir ver alguma coisa, é já. Porque eles estão já com a mão na massa. E estão com a mão na massa do quê? Olha aqui, o meu belíssimo Del Soleil, já aqui com a capota aberta e com o um cartão. Resumindo, vamos tirar cenas, só Rosa. Olá, antes de mais, boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Sou Daniel, boa tarde, choca aí, boa tarde. Então, cheguei a tempo ou tiraste já muita coisa? Não, não tirei quase nada. tirei o radiador. O radiador, olha, olha o radiador. Já temos causas de variz. Epá! A causa foi a ausência de aqui, aqui já... Ai, olha lá! Nunca tinha visto um radiador assim, Dicchatti. Não? não. Fiz-te mais uma novidade! Epá, é demasiado. É demasiado. É, demasiado. É, é só coisas boas, não é? É demasiado. Então, temos aqui uma causa que me originou... Epá, tiveste aqui uma perca de líquido refrigerante? <risos> Provavelmente... Perca total, total. Total. Uh, o sensor não deu a informação correta. Na, pois altura, que eu, na altura que devia e... Que eu, quando algo... começou a subir, se calhar já tinha era aquecido demais. É, tá, provavelmente. Provavelmente. provavelmente. Uh, ou agora, seja... Vamos ver quais, quais são os danos. Se calhar quando eu encostei, ele já tinha fervido mais do que o que indicava lá, não? Possivelmente é muito, não. É muito possível isso que estás a dizer. É muito provável. É muito Portanto, eu, eu sei que tive culpa, sei que foi um completo normal em terminar a andar, e isso ninguém me tira. Mas, epá, malta, digam-me lá vocês, e eu adivinhar que isto ia acontecer num cabrão de um radiador de um VTI meu. Mas pronto, Daniel, admissão fora. Pronto para pôr aqui uma short ram intake. Mas prognósticos, não indica coisa boa, não é? Nós no outro dia medimos a, a compressão dos cilindros, temos um com 9 uh, e o resto não, e os outros três não marca nada. Não tens aqui coisas agradáveis. A ser, oh Daniel, tu estás a rir, meu palhaço de merda. Isso não isto não tem piada. Isto não, não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma. Eu vendi um GTI impecável para fazer guita para comprar um Del Sol e matei o Del Sol. mal 20km depois de comprar, meu. Bem, vamos proceder ao okay. quê? O que é que isto deve é proceder agora? Agora vamos montar a cabeça e depois já se vê. Proceder à. Ai ai. Olha, só o que é que já me cheira? A morte. Ah, isso chora. Isso é garantido. E estes gajos dizem esta merda. É capaz, este... é capaz de estar bem morto. Estes dos mecânicos dizem cheira a morte com uma leveza. <risos> Ninguém te manda ser parvo, não é? Podes dizer, não é? Não, não vou não, dizer não. Não. Já está, já está. Já está, já está, já está. E tá. não, não vale digas pena, que não. Não vale a pena chorar agora, agora é tô... Então olha, vocês já fiquem. Tá. É só arranjar, né? fiquem por aí, vamos acompanhar aqui a desmontagem e verificar as causas da estupidez humana que o Yuri fez quando um é o solzinho tão lindo ai ai ai vamos Tô... lá Vamos esperar aqui um bocadinho para vir aqui à parte de baixo temos aqui já coisas que eu não sabia temos aqui uma linha com panela do meio mas temos o catalisador ou seja o homem manteve o catalisador usou esta linha deve ser made in se calhar é bem não rosa isto é em saudaduras boas demais isto foi feito à machine tem cara disso, tem cara disso. Tem cara disso. E para esta panela final, esta panela final é que, pela redução que está aqui, deve ser do LSI, não me parece ser uma panela VTI. Mas digamos, até não tem mau aspecto aqui embaixo. Estava à espera de encontrar mais ferrugem, até não tem muita ferrugem, Nem não tem quase nada, com, comparando com os que eu já cá trouxe. Isto é uma onda. É um nem a ferrugem, nem é ferrugem agarra aqui. Cara. E delas tem aqui um Fall, precisa de um Fall. Este até não está mau e bom as já. tem aqui um toque de nada um toque de nada resumindo, é a onda quem o estragou fui eu <risos> mas porque ele até tá, estava bom tem aqui um bocadinho de corrosão mas isto lavado, pintado fica bom de resto caixinhas de ressonância todas óleo está a sair é porque tinha e vem ele, e vem ele. o cheiro é das <risos> e pronto temos aqui uns coilovers que também, não sei se vocês conseguem ver, que já fui mostrar trás Temos aqui uns coils que também vão ter que sair, não quero isto aqui. Está todo original, coilovers e a panela intermédia, digamos assim, é que é inox. De resto, está todo original catalisador e tudo. Diagnóstico: tiveste aqui já a meter banha da cobra. O que é isto? Não, isto é o que? É Gasol? É combustível, sim. Combustível. Para ver se está com alguma passagem aí. Obrigado aí. Já me iluminaste? <risos> então, o <risos> que é que temos aqui? Boas notícias, mais notícias? É, boas. O cilindro que tínhamos compressão estava a vedar. Não sei se consegues ver agora. Você consigo? Sim, sim. Isto é uma GoPro. Isto é uma venda qualidade. E estes dois estava pronto. Esqueimou a junta por isso daí a gente não tem compressão nestes três. Andava aqui. Ative, a produção atrofiada, pronto, passava de uns para os outros e por aí fora. Uh, então, aqui, quer pronto. dizer que aparentemente segmentos Uma, não estão colados, junta queimada. Uma reparação low cost como tu gostas. Aí meu, ainda bem meu. Ainda bem que foi só a junta. É. Por causa de um radiador. Por causa de um radiador também tínhamos um tubo com fita cola, não sei se Ah, pois é, ter... quer dizer, inicialmente por causa de eu vir a andar, mas onde é que está aqui o Sim, tubo? Está aqui. está aqui, olha aí. Tínhamos aqui um tubo com fita-cola que sai da cabeça e tínhamos o radiador já nas últimas, portanto uh, da minha, a minha burrice já é um pouco mais desculpável. <risos> sim, assim. mas pronto, temos aqui diagnosticado em princípio junta de cabeça. Acho que sim. Acho, achas que me safei? É. Caso, a não fica bom é. fazer outra vez mas não tenho quase certeza que isto é meter, é dar a chave e pega de tal é onda né yeah. então agora ficamos por aqui neste episódio ou vamos fazer mais alguma coisa não temos junta depois é só limpar aqui as coisas quando tiveres a junta sentar a cabeça 9 e 6 <risos> <risos> 9 e preto <risos> pronto. então pronto para o vídeo de hoje estamos estamos feitos diagnosticados junta Arrasada, radiador arrasado, tubagens arrasado, arrasadas. E já podes dormir. E já, aí, rapaz, é Brasil ia, Zé, Zé. É. Eu andava, eu andava, nem dormia, porque o erro foi meu. Já está. Já está. Pronto. Diagnosticado. Pronto, agora não percam aí os próximos capítulos, que já vai ser... em que peças, manda vir junto, manda... contigo. Sim. Uh, em termos de cabeça, vamos rodar válvulas, não vamos, o que é que tu achas de fazer? Ou oh, está bom, não mexe? Mas... Tá como o que se disse. Isto é, é onda. onda, meu. Está a Onda o mestre. É? A gente vai ver. Pronto, então vá. Para o episódio de hoje, está diagnosticado, está mostrado o que é que... o os danos. Fiquem por aí, próximo episódio. Se calhar temos mais novidades e pode ser que já pegue. Pode ser que já pegue. Então, tá, foda-se, pá. Até <risos> Então vai, fiquem bem. Um grande abraço na descrição. O link aqui da HR Garage. Vamos agora contactar a nossa Auto Parts Logístico, mandar há o material e pôr o Onda. Aproveitar o verão, olha ali o sol. Deve, ah? De, olha o que é isso. Del Sol. Del Sol, sol. sol. hein. <laughs> então vai, GASH!